Estamos aqui no morto, hoje, e eu quero dar uma volta aqui com um dos funcionários mais antigos e queridos nossos, o Célio Melani. E aqui nós vamos dar um giro, nós vamos conhecer aqui esse bosque tão bonito, aqui de Franca, Jardim Botânico aqui, Eu queria que você acompanhasse, sempre limitando a nossa... É, reconhecendo a limitação do nosso trabalho. Mas foi feito com muito amor e com muito carinho. A generosidade de pessoas como o Célio é, é da gente ficar emocionado, porque ele tem, além de tudo, essa gentileza em receber as pessoas com carinho, com amor. Ele é um, um, uma pessoa muito especial. Parabéns, parabéns aí pelo trabalho dele. Ô Célio, vamos andar. Hum. Oh, o seu nome é? Mateus. Mateus, obrigado pela atenção. É isso, mas... ah. oh, é nós vamos dar uma volta aqui dentro da nossa do nosso horto florestal. Esse horto tem uma história bonita. Esse aqui é canteiros, né? São canteiros. É, são aqui são, uma, é, é. Mo, são vi, é, é, esteiras que a gente coloca as bandejas Obrigado, com mudas para desenvolver. É. Aqui são mesas. Olha é. aí, é. é um olha. Cada desse é uma mudinha que está aí desenvolvendo. Você pensa que para formar uma árvore é fácil, né? É, é fácil, mas tem que ter cuidado, né, carinho. Como é que eu faço aqui para volta aqui? Tem, tem, tem. tem que ir de ré. É. Aqui não tem jeito de passar. Tem que ir de ré, ré para trás, ou Sérgio? É. É. Eu, eu, eu, eu, eu não sei é. que o senhor vai aqui, ó. É. Mas aqui não, não tá sai. É. Tem um carrinho ah, ali? O caveiro tá lá. É. Então eu vou de... de... Ô, ô Sérgio, eu tenho dificuldade para andar para frente. Agora para trás ainda é pior ainda. E você está andando comigo. É Quando entrou aqui, e falei, não, para. ficar aqui, é, é. Que é difícil é. para sair. É, é difícil para sair. Ali o que, que é, Célia, aquela coisa? Sala de aula, que a gente conseguiu construir. Que a gente recebe as crianças. Certo. A gente recebe as, as crianças, crianças. Vem aqui, dá uma aula teórica sobre ecologia, sobre a, a, a, a, a, o que é isso aqui dentro. Depois dá uma volta no viveiro com elas. Antes delas conhecer os viveiros, elas têm uma aula? Tem ali uma pra... aula teórica, é, teórica sobre a vida do, do, do, do aqui. Como é que é a produção de muda? Pode é que... semente, prepara e sameia, e a muda desenvolve, depois, depois passa é. pro o saquinho, e a muda fica, fica grande, vai crescendo, e aí planta, planta na cidade. Oh, você, e essas árvores, isso aí é nativas, né? É, esse, é, esse aqui é um bosque que a gente então, foi feito de matriz aqui, ó. Esse, esse aqui é um palmito Jussara. Palmito Jussara. É, palmito Jussara. A gente plantou ah. aqui para colher semente. É. Aí. Futuramente você tem. Você tem um. Um banco, um banco de, de semente. Um banco de semente aqui. Isso. O tô... Se o se, senhor é. se, se, se, ah. vira mais um pouquinho dá para descer aqui, ó. É. Ô, Sérgio, você que vai me instruir aqui aonde que eu vou descer. Olha que lugar bonito. Franca precisa de conhecer mais essa fortuna, essa riqueza né? que nós temos aqui. A gente, o pessoal vem, está vindo aqui, mas em pequena quantidade. Né? Por exemplo, durante segunda a sexta, é. que é o horário de serviço nosso, Fica mais difícil para vocês e... receber. sábado domingo não, não, não tem, tem tem mais estrutura para receber gente de sábado e domingo. Sábado e domingo. Tem mais é. vigilância. É. Porque, entendeu? E entra uma criança aí, ó. E de repente tem é uma cobra que é o lugar delas. É. E aí, como é que fica? Fica um uma criança aí, pronto. A complicação tá, tá é, feita. Está tá, feita. É aí, entendeu? Então é um é lugar nativo. É. Então é, é a natureza, a natureza, dos... a natureza natural, meu. Você encontra de tudo. É. Se encontra. É, é, aqui ó. É, encontra de tudo aqui. Então a, a, essa tem que fazer uma uma, uma, é, uma bela limpeza para ficar é, ter visão. Então tem muita aí, coisa, aí... muita coisa para ser feito, poder abrir isso no fim de semana. É, porque quando vem com a escola, a, a professora fica como um instrutor. É, é, como é que a gente fala? A, a, os a monitores, monitores. Os monitores, ah, é nosso aqui, um monitor, é, sempre está junto. A professora tem que vir para ajudar a olhar as crianças. É, não fica sobre. Aqui não vai, né? Não, não. Aqui. aqui... Acho que tem tá uma árvore dentro na frente. Mas aqui, desce aqui fica mais fácil. Aqui tem muitas árvores, mas só que elas não estão caídas, né? O quando acontece aí de cair. É. A, a árvore, ela tem um ciclo de vida, né? É, tem um ciclo de vida. É. É, Existem as árvores que é, vivem séculos e séculos. É. E Por outros? exemplo, tem... Tem o Jequitibá, por exemplo, tem Jequitibá nesse país aqui que ainda é do, da época do que descobriu o Brasil. Os portugueses é. descobriram isso aqui. Mais de 500 anos. Eu sou de uma terra lá pertinho, chamada, tem uma cidade que chama Alto Jequitibá. E, e eles tentaram mudar o nome para Presidente Soares, ficou o um tempo, mas depois voltou para Alto Jequitibá, Porque a cidade foi formada na sombra do um num alto, aqui ah, no teste, né? Então é. aqui. É. Você, você consegue de ré? É. O senhor vai, aqui, só vai é. ali, vai é. de ré, até que depois. É melhor eu sair de ré depois, senhor. Bom, Vamos ver. tudo bem. Ô, ô, Sérgio, aqui tem uma um árvore falecida aí, ó. Olha o troco dela ali. É, aquela dá... é caiu, a gente cortou, deixou aqui pro caminhão vir retirar os galhos. Só que até é. agora não deu condições de fazer isso ainda. É. Olha que lugar bonito, rapaz. Então, essa represa, ela foi construída. Inicialmente? Em 1984. Foi quando o Governo do Estado, Franco Montoro, instalou a horta para produzir mudas, Sim. produzir verduras, Verdura. é, alface, meirão, chicóia, cenário, beterraba, cenoura, para merenda escolar. Então a gente construiu essa represa aqui para armazenar água, para molhar a horta. Naquela época. Aqui tem abundância de água, não tem. Tem nascente aqui, ó. Tem nascente, mas essa nascente ela, ela é como, como diz, ela é robusta. Não, quatro Só... polegadas de água. Mas é boa, né? Boa. Pra, pra, pra... É. Só que no tempo da seca diminui. É. A árvore está caída ali na frente. Vamos. Ver. A gente vira aqui nesse cantinho aqui. Olha aqui, eu já passei aqui, tem imagens aqui desse, desse lugar, mas acompanhado do Célio, <risos> é outra coisa, né? Contando é, história. É. E peixe tem aqui, velho? Tem, mas não um é. peixe grande, é tudo pequeno. Aqui tem, deve ter umas garças aqui que vem aqui fazer a, as, as festas dela tem, aqui. Tem, a tem garça aqui. Qualquer coisa a gente vira aqui, ó. não tem problema não, Sério. Vamos ver. Bambu tem bastante, né? É, os outros bambu. Vamos ver. A gente plantou aí para ter, ter as coleções. É. Para mostrar. Pra... É. Tinha uma árvore, cara. É, É, tirar, tiraram né? ela. Tirar a árvore, certo? Vamos é. em frente, vamos ver. Vamos tem em ver frente. Tem outros aí já querendo inclinadas para a terra. Tem uns que tem que ir apontando para o céu, né? Aí, ó. Gente. É um espaço que você vem para cá para você ter um. um como diz ah, o, o, o Bota lá ó, ontem na nossa entrevista, botar o, o pé dentro d'água é só para relaxar e ter a harmonia com a natureza, né? É. Aí, ó. Coisa boa. Ah, é só tirar a árvore. Não tiraram, foi tá bom. É. aqui ó. É. Aí, tranquilo. Eu não estou filmando o lado de cima, porque também é muito bonito. Eu vou virar aqui para Aqui tem essas palmeiras também, esses palbitos pequenos, né? Como é que chama essas? Esses é, coqueiros, coqueiros, né? É, tem várias peças: tem o, a palmeira Se a força, a palmeira Imperial, que a gente plantou, tem a maioria Jussara, que é nativo nosso aqui. Aqui dessa região? É, da, da região nossa aqui, porque a é Mata Atlântica chega até aqui, antigamente. Entendeu? Essa beirada de Franca aqui, onde tem esses morros, tem aquelas ladeiras, Sim. tem tudo vestígio da Mata Atlântica. E o cerrado onde começa, é, começa onde é mais nivelado, que você vai caminhando para... Cerrado. Cerrado aí. Aí aparece o cerrado mesmo. E o capim mimoso? Aí, ó. Esse aqui é bonitinho, ó. É o um bonitinho. A gente plantou para servir de matriz. Deixa eu ver, vou, vou ah, voltar. servir aqui. de exemplar mostrar para a criançada. O buriti. Aí, ó, buriti, Aí, ó. É espécie de um coqueiro? Como é, é que é? É um coqueiro. É um coqueiro? É um coqueiro. É, o sol tá, tá, tá, tá incidindo aqui e minha cama não tem aquela. Proteção, mas vamos um para frente aí. tem dois, ó, beleza, dois buriti Isso aí já deve ter uns 25 anos ou mais. Ah, mais, é de 30, mais de 35, mais de 35, mais de 35. É, então, então. Abelha tem bastante aqui ou não? Não, não. a gente bom, tá irmão. tendo uma abelha. A gente comprou, é, adquiriu uma, um lote de umas 20 espécies para ir é, e, e mostrar para as crianças o que nós temos aqui nesse país. Está se perdendo, a abelha nativa sem ferrão. Sem ferrão? É. Ah, eu vou até dar uma, um, aqui, uma aqui, só para gente Essa viver. parte aqui tem um um viveiro de aves transitória. As é, passa por aqui... Não, é, por exemplo, viveram, a polícia é. é a transitória, porque as aves são apreendidas pela polícia ambiental porque elas estão. É, não tem documentação. Certo. A pessoa não pode ter em casa uma ave nativa sem regularizar. Aí traz para cá? Aí ela vem para cá, a gente, aqui ela se familiariza, aprende a voar novamente. Depois a gente solta a natureza. A natura... Essas árvores aqui não são jabuticabeira, não? São? Não, são pau-ferro. O que, que é pau-ferro? É. Essa aqui, ó. E essa aqui é. é... Essas duas aqui são. O famosa. Olha lá, ó. essa copa aqui bonita, ó. É a da... no meio do ano, agora é a da flor. Famosa. Sapucaia. Sapucaia. É, sapucaia. Essas duas aqui, ó. É. Aquela, aquela casca meia branca no fundo é o pau-ferro. Pau-ferro. Eu, eu, eu não, não, vou, não, vou, não vou insistir, não. Aqui a gente faz isso pra, é porque as crianças quem invadir, o visitante quem invadir, ir lá bater a tela, não pode. Acesso proibido. Acesso proibido. Ah, a área restrita a, a funcionar. justamente a, aqui a, a, a... Essa área que é justamente para Exato. as aves. Certo. E sendo... É. Ajustada. Ajustada para poder soltar na natureza. É Estou conversando com você aqui. Esse aqui é um bambuzinho. Como é que chama? É. É um bambu. Aqui tem taquara. taquara. Que é, um, é um tipo de bambu. Eles faziam balai da nossa região. Ai, eu, não, eu não vejo não, eu nunca é. vi não. Aqui estão chegando em cima, aqui no... Aí, o, col o colégio agrícola é do outro lado, tá? É, né? fica lá embaixo. Lá embaixo. É. Aqui tem, é, tem, tem após acesso? A, após aquela mata lá, ó. É. Essa estrada aqui sai aonde? Não, não, aqui é só para o vigilante... Caminho. Andar para fazer fiscalização. Certo. a morre ali embaixo. Aí. Aqui aí, ó. É, esse alambrado é já divisa daqui para baixo da escola agrícola. E para cá é do viver do, da prefeitura. Aquela área da Borgiana da ali, como é que chama lá aquela fazenda que planta café? É aqui em cima? Viu? É aqui em cima. Aqui é em, mais nosso, em cima, aqui. né? Mas ela, aqui, aqui embaixo é o colégio já. É, essa área foi doada ao FUNCAFÉ Café uhum. para desenvolver espécies diferentes de café aqui. Para região. a região. Ah, então esse não deu e eu, eu todo. Tô... Vamos ver aqui. Então, então essa área foi doada para o Fun Café para essa finalidade. E esses, esses coqueiros aqui a gente plantou, eles no chão, para que agora no futuro a gente quer fazer uma praça, já retira a árvore com 2 metros de altura, 3 metros e planta lá na praça. já vai plantado. E essa árvore aqui? Você... Esse aqui, é, um, esse aqui é, o, é o paineira. Paineira? É, paineira. E eu tô vindo ali do paineira, paineirão lá, o Aí, ó, o com vários peças. É o Fênix, lá é o... Lá atrás, aquela mais alta lá, é o... O arico, é, bambu. É, é, aqui, é E aqui... Esses coqueiros... É esse, sim, sim, sim, catarro, é, coqueiros. esse é um dos melhores, né, pra, é. pra, Mesmo para alimentação, né? Isso, alimentação dos pássaros. Exatamente. Dos pássaros, né? Isso. E da gente também, quando isso. era menina comia é. isso aí, sabe? Tava, isso aí. Esses coqueiros aqui, não tem condições de plantar isso em semente lá. Tem que levar a muda já grande, né? formada é, isso. Porque fica muito difícil se de plantar um coqueiro lá na praça. Semente vai demorar. É. Esse aqui já tem 15 anos tá que 15 aqui. Aqui é o pau-brasil? É o é bosque é? pau-brasil. Pau-brasil. É. Estou tipo filmando aqui, é o bosque pau-brasil. Brasil, Começa daqui estradinha pra cá. É. Isso aqui é pra ficar nativo aqui, isso aqui e não é, se muda não. É, é o único bosque de pau-brasil no, no cerrado que existe no Brasil. É. Aqui sai por cima, sai por cima e aqui sai por baixo. Aqui é. eu vou sair aonde? Não, assim, eu é. saio e, lá. Isso. Mas eu vou sair por cima aqui pra gente ter uma outra visão mais ampla do, do que nós estamos fazendo está esse agora está esperando a chuva e é. vem agora em setembro, outubro para florir e em dezembro a semente tá, tá boa de colher. Ah, vocês fazem agora estão colhendo é o café né? Isso, é a época do café e o café. A, de, vocês aqui mais é, tem algumas é. árvores que dá flor antes da, da, dessa flor, do, do, do, ou não? É não, esse, não, sempre é, é sempre, é, não, é sempre, é, tem, ambiente. tem árvores, tem, tem, sempre tem flor. É. É, deu flor e sequência vem a é. fruto e é. a semente. E a semente. É. Vocês têm máquinas aqui trabalhando agora, aqui, né? É, tem um Preparam. trator que ajuda a gente a fazer o serviço e ajuda na cidade também. A é. Aqui é o, é o, é o pau-brasil. É, é o, é o bosque pau-brasil. Pau-brasil. Coisa chique. Né? Agora precisa da bandeira do Brasil aqui para ficar bem alta aqui. Né? Eu, eu Chama-se pau-brasil porque ah. foi desse, dessa árvore que retirou-se o nome que é. fizeram nesse país. É. Aqui tem a oficina. é Aqui é um... aqui... É um depósito bom. de substrato e aqui é onde enche o saquinho. Olha lá, pessoal, enche o um saquinho. Isso é bom. Esse saquinho a gente tira a muda do tubete, passa para ele e ele vai desenvolver. Bom. Está crescendo. Aqui eu posso entrar por cima do... e aqui e por, por baixo cima, também. Baixo, né? Eu vou passar por baixo aqui. Que... É. Ô Célio, mas que coisa boa nós fizemos hoje. Uma história com a sua história. História de vida é uma vida dedicada a esse bosque, né? É essa, essa área aqui. Essa área aqui já. Que dedica Aí, essas, essas casinhas são onde tem as abelhas sem ferrão. E as caixinhas, né? Aí eu vim aqui, eu não sei se. Né? Eu não quero ficar mexendo com a abelha, não, que eu não posso correr, né? Aí eu vou é, tapa na orelha, não. É, abelha sem ferrão. Sem ferrão. Nativa sem ferrão. Mas a gente Aquela... chama, fala assim. É. Oh, mas a abelha sem ferrão, eu posso pôr a mão. Não, não é. Aqui é tem a defesa delas. Elas é. vêm, te agarram, te entram no ouvido, te... Vem, te mordem. Como borde, é chama a... aquela abelha preta que faz é Arapuá. Arapuá. Aquela lá, é, ela, ela não tem ferrão, é. mas ela enrola na então, gente. E deixa... É a defesa oh, é, E deixa um óleozinho lá, um isso. giro lá. Deixa eu pegar mais água. A defesa do... Aqui também está iniciando um novo canteiros de demonstração, por exemplo é. ali plantamos é, algumas legumes, tem alface, meirão que são folhas, o pessoal que vem visitar vê como é que é o plantio, o desenvolvimento. O, o, o... Aqui tinha a horta, né, que era mais em é, cima lá. lá. Nós passamos lá. Ó. Nós passamos por aqui. É, acabou. Né? E... Na época, e... produziu bastante para merenda berenda escolar, né? Isso, produzia muito. Prefeitura. Muitos anos. Muitos anos, né? Muitos anos. Hoje nós temos agricultores aí produzindo bastante, aprenderam muito aqui com vocês também, né, oito deles. Ah, é aqui é o orquidário, do, orquidário municipal, veio é. para cá agora. Eu vou voltar aqui, porque se a gente for voltar, vai passar no mesmo lugar, não é, ou não? Isso, é. Pra eu, eu filmar esse orquidário, porque é, é interessante, porque o, o que nós temos hoje é de gente é, é, colhendo, no... colhendo, que pode passar aqui por cima aqui? acho que dá, dá para se manobrar atrás desse é. monte de lixo aí, ó. É, vamos fazer isso aqui então. Aqui, ó. Olha que lugar bonito. Opa. Aqui, Opa. aqui é tudo cheio, era é tudo viveiro aqui, ó. Tudo hum, cheio de, é. de buda e muda saquinho. Só que, aí essa parte aí, é. É, parou, né? É, precisando de uma atenção especial por cuidar ali, pensa que dá, mas é, é... cuidar da na natureza. É esse o que teria que fazer era o prefeito, a gente ter uma verba para a gente adquirir mudas pequenas para plantar nos vasos, para ir desenvolvendo. Mas até agora, como diz né, a, a, a, a da pandemia. Não deixou-se acontecer isso. Todas as áreas foram afetadas nessa pandemia. Todas as áreas. Não todas é? as áreas. Ai, pensa que não. Eu já filmei ali. Isso aqui é o Orquitário, né? É, um espaço grande, tem... Aqui tem caixas grandes com água, né? Para você ter reserva d'água também. Não, te dá água da água represa Bombeada. Bombeada. Bombeada. Vamos olhar. Esse auditário tem homenagem a Geraldina? Isso. Conrado? Isso, isso. Dona da... Deixa ver. Eu vou filmar aqui essa placa porque é uma homenagem a uma pessoa que tem um que trabalho. É. Então tem um, Yaya, um, uma história. Uma história. É, que tá aí, ó. Agora vocês estão cuidando aqui de uma pequena horta aqui, né? Isso, uma pequena horta e do lado da última canteirinha lá, é. É, novas mudas de plantas medicinais. Plantas medicinais. Ô, oh, Célio, mas que coisa boa, né? Parabéns. Eu vou. Olha, o guarda tá aí rodando. Como é que eu faço aqui agora? Aqui são é, o estacionamento, aqui tem um outro. É, aqui tem tá o Viver de Mudo. Viver do Grande? É, Viver de Mudo em Tubete. É, Jardim Botânico. Isso. Secretaria de Serviços e Meio Ambiente. Isso. O secretário agora é o Rui Engraça? Rui, graça. Rui em graça. É, esse cara tem experiência, ele trabalhou na Sabesp. Boa, é aposentou é, é um, na Sabesp. Aposentou lá. E... Precisa, oh, doutor Rui. Eu não esqueço da sua gentileza em permitir permitiu filmar lá a estação de água vindo do Sapucaí. Hum, é o engenheiro é recebeu o telefonema e falou assim: o Pastor, você não vai só permitir ele entrar, não, você vai dar um café para ele aí. Servir um café para ele, porque isso é gente boa. Olha que é. coisa boa. Ô Célio, eu fiquei muito agradecido da sua gentileza, sua atenção e parabéns pelo o trabalho. E eu vou falar assim, parabéns, doutor Rui, porque é meu amigo e a, gente, e a gente sempre desfruta desse momento de fazer registros, registros de franca, história, como o um objetivo desafiar prefeituras de outras regiões é. para ter um... um, um condições de arborizar a própria cidade, né? O Bota falou uma coisa boa no, meu, no, no vídeo que eu fiz ontem, que você vai conhecer a, a sensibilidade de quem administra através das arborização das árvores da cidade, certo? Quem é a árvore é uma cidade que tem boas árvores, boa tudo, eu falo assim, ó, aqui passaram prefeitos que têm um, um cuidado com isso. E precisa, né? Precisa, é verdade. Eu fiquei muito contente. eu tem aqui. É um amigo e eu quero deixar aqui o meu registro em nome de todos os seus colegas funcionários. Obrigado. Porque o respeito e a consideração de se Franca tem hoje muitas árvores plantadas aí nesses é, praças e, e avenidas. Aqui está o. É, tudo foi formado aqui. Formado aqui. É. Parabéns. Passou por aqui. Coletou sementinha, samiou, desenvolveu a muda, plantou. Plantou. Que dia que é hoje do mês, Arnaldo? Hoje é 3, né? 3 de agosto. 3 de agosto de 2022 e, e 22. Ô, sério, você precisa de aposentar. Você já está aposentado. Aposentado e tá tra... já. Já está trabalhando. É, Pedir sua... para mim continuar... Então, estamos aqui. Você é uma pessoa que tem história e tem conhecimento. Parabéns para o seu trabalho. E Obrigado. Deus abençoe. A gente fica pensando, a sua vida foi dedicada a cuidar de árvores de Isso. vidas silvestres cuidar do, do, meio ambiente, do meio ambiente que é muito importante agora aposentou e ainda continua ainda quer dizer que você fazia o trabalho com amor com carinho tem é. gente que já chuta o balde e fala assim agora eu vou viver a minha vida, eu estou livre não, você está aí com o coração é, palpitando certo? com, com emoção de, de poder ver as árvores aqui e conviver com as árvores muito Falou. obrigado a você. Falou, mestre. Eu fiquei muito contente. Obrigado. Apertar Alex. a mão de um, de um companheiro desse, <risos> né? E eu admiro muito também o seu irmão, o Hélio. É, o Hélio. Hélio o, Melani. O Hélio. Ele também ficou 46 anos no Amazonas. No Amazonas, né? É um, uma história bonita. Uma história. Né? Bonita. Uma história. O filho dele é médico, um né? Médico Os dois, bonito. né? O é um outro jornalista. O jornalista, né? Isso. E é de uma família que nós tínhamos um carinho muito, e temos um carinho muito especial, porque o sogro dele viveu 100 anos. É. Sou Zé Quirino. Zé Zé Muito obrigado. Falou, mestre. Eu vou, eu vou filmar o Félio andando, sabe por quê, Félio? Eu acho chique andar, viu? Não. É... Falou, meu. Aí, ó. Muito obrigado. Foi ótimo. Eu, eu... fiquei... Essa, vamos fazer uma homenagem a essa, essa gravação nossa tão simples para uma pessoa que está aqui em vida hoje e pode ver isso e vibrar, a doutora Olga. Doutora Olga, ué, pode ser, ué. Doutora pode. Olga, essa, essa filmagem tão simples vai mostrar a grandeza do seu coração, a sua visão e a beleza que você contribuiu para a nossa cidade de Franca, o verde da cidade de Franca. Parabéns para a senhora. A senhora recebe aqui também do, do Célio o nosso abraço, viu? E ela foi companheira sua aqui, foi. diretora. Né? Foi a grande mestre que, que ensinou para a gente. Doutora Olga. Doutora Olga. É, um abraço muito especial. Agora vamos caminhar. Falou, Célio. Falou. Falou. Obrigado. Falou. Obrigado, Célio. Obrigado. Eu vou, eu vou filmar o Sérgio Caminhando, pode ir caminhando para lá, Sérgio Olha lá ele, ele caminha Aí, ó Doutora Olga, parabéns Olha que lugar bonito Obrigado, Sérgio Valeu Valeu